Igual na parte dele que aconteceu com ele lá, mas graças a Deus o Menor tá dando a volta por cima aí, os tampos tá fluindo, hoje a tendência do Menor é só crescer, não como só ele, que tipo assim, não é só ele que tá na nossa equipe lá, então moleque bom.